Fala rapaziada, tudo beleza? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família Espero que você esteja Muito bem, em nome de Jesus Olha só, tá super tarde Aqui, eu não ia fazer esse vídeo Mas já tá rolando uma coisa Faz tempo que eu tô vendo isso Na, na comunidade gamer Tanto por parte das desenvolvedoras Quanto por parte da galera que se diz Que se diz não né, que é Influenciadora do mundo gamer E tem uma coisa que tá rolando que eu não tô gostando E eu vi um vídeo hoje cara, que eu Preciso comentar com vocês sobre isso, tá? Então, é, deixa seu like aí, é, se inscreve no canal, aquela coisa toda, as lives estão rolando lá na roxinha, o link vai estar tá na descrição aí. E bora comentar sobre isso daqui, rapaziada. É... Como todo mundo já sabe, né? É, tá pra ser lançado aí, finalmente, um maravilhoso remake do Resident Evil 4, né? Essa obra de arte. Cara, todo mundo que teve, que, que teve presente no mundo gamer jogou Resident Evil 4 no PlayStation 2, né? Que foi aquela coisa maravilhosa que mostrou a potência do PlayStation 2. Foi uma coisa assim absurda. E o PlayStation 2 é, é, é assim: é é quase é quase não, né? É tá no patamar de GTA, Play, do Resident Evil 4 até hoje. É, a galera joga muito, muito ele né, é, é speedrun, é isso, é desafio, então ele tem uma fanbase enorme cara, enorme e cara, o que que acontece né, é natural que com esse hype todo, a galera que é influenciadora de games né do mundo, gamer, é, eu sou pequenininho perto dessa galera, sou pequenininho, mas essa galera aí vai fazendo né? O, o, o merchandising, as empresas enviam os jogos para eles, para eles jogarem, fazerem as avaliações, aquela coisa toda e tal. Eles são profissionais, eles recebem para isso, né? Tem ali canais com milhões de influenciadores e o David Jones, né? Um cara que eu admiro bastante, conhecido aí do Gameplay RJ, é, que conhecido também do Flow, No Flow Podcast. São Pessoas que eu admiro muito, que trabalham, que merecem estar onde estão, né? Só que o David Jones virou um meme na comunidade do, do, do Resident Evil, né? Virou um meme em geral nessas últimas, nessa última semana, porque o cara é, assim, virou um meme, né? Vocês vão entender por quê. Eu vou deixar esse vídeo rolando aí, ó. Presta atenção nesse vídeo. Eu vou pedir, a eu pedi a opinião dos fãs, então eu vou dar minha opinião. Eu jogo Resident Evil desde o 1, eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, eu zerei todos, certo? certo? Tanto os principais quanto os spin-offs. Eu gostei demais de Resident Evil, 1, 2, 3... Vou começar a história com o Leon Kennedy. Só um disclaimer. Eu não joguei, não zerei o Resident Evil 2 na época que lançou, ok? Eu nunca zerei o Resident Evil 2, na verdade. Então, pra mim, é tudo novidade. Eu joguei o 1, pulei o 2. Na época, quando eu era moleque, né? Eu não tinha acesso ao jogo que eu queria. Eu tive o 1, depois tive o 3, e aí o 4, 5, 6 e o 7. Mas o 2 é tudo novidade pra mim. Eu joguei muito pouco do 2. Então, isso aqui vai ser legal, porque vai ser tudo novidade. Essa é a diferença de um fã pra um fanboy. Eu sou fã do Resident Evil. Eu joguei todos, eu zerei todos. Eu nunca zerei Resident Evil 2, na verdade. Então, mas o 2 é tudo novidade pra mim. Eu sou fã Resident Evil, joguei todos, zerei todos. Eu nunca zerei Resident Evil 2, na verdade. Zerei todos. E aí, pessoal? Ainda tem... Outro vídeo que ele simplesmente vai e fala assim durante ali a, o trailer, a revelação ali do... Um, um dos trailers do Resident Evil 4. Ele simplesmente fala assim, nossa, vai dar pra jogar com a Ashley? Nossa, eu não lembrava que dá pra jogar com a Ashley. É, então, umas coisas assim, ah, quem que é esse daqui? É o Wesker? Aí um cara, um dos, do, dos participantes do, do Flo, corrige ele, não, não, não é o Wesker não, é o Crow. Vai ter Rapaz, demo? Vai ter demo aí, hoje pra baixar? Demo hoje? <risos> demo hoje pra <risos> oh, baixar? Ah, Beleza isso daí, a gente exarro. viu é. o bicho com a lâmina na, na cabeça. cabeça. Esse aí é a evolução ah. aqui, porque tem um que era mais grossão, né? O... Olha a parte de fora. Olha o gigante, caraca, que foda ser um Nossa, gigante. Tem dois, mano. Cara, que é o um gigante? É um gigante... Que, que é? isso? E o um gigante Ó, oh, dá é o um carro da que legal. Tomou um chute na All cara. Time, cara, você o viu acho É o Ash aqui? que vai aparecer? Olha ah, o... O Krauser. É o Krauser. Português. Do lado do lado do do do português peraí, vai jogar com a Ashley? é, peraí, a é. vai ter com a Ashley? no original a gente, no, no, no, no, a gente oh, joga isso. alguns trechinhos é mesmo, eu não lembrava só que disso. é bem pouquinho é bem pouquinho ele, ele deu uma garra. que é trecho que você tem que escolher Salazar Salazar Salazar ainda não apareceu mas. caraca, é esse bicho é o... aí, o Wolverine é o Sadler oh, oh, oh, é o Sadler isso o Krause. aí cadê a um demo, demo hoje Ei. opa não é hoje. Vendo em breve, então Começão. vai ter demo, hein? Em então, breve, em breve. Ó, a especulação da galera estava correta. Como que o cara, né, confunde isso, sabe? E aí, como a gente viu nesse vídeo, a pessoa fala que jogou todos os Resident Evil, e aí me solta umas coisas dessas. Ok, o cara tem ali, né, milhões de jogos que ele já jogou, e tudo bem, dá uma falha ou outra, uma coisa ou outra. Beleza, né? Apesar que o cara recebe milhões, e aí, eu vou colocar um vídeo agora pra vocês, um vídeo que eu Recortei do pessoal da, da Central Que é uma galera que eu admiro bastante O, o Lion e o White Apesar dos caras falarem muito palavrão Eu não gosto de palavrão, gente, fala menos palavrão, pelo amor de Deus E eu já vou pedir desculpa pra você Porque o David Jones vai soltar alguns palavrões Aqui, mas eu vou deixar Aí, talvez eu coloque um somzinho De fundo pra alguma coisa em outra Porque eu não gosto disso aqui No meu canal, mas ele... Assim, vai ofender a comunidade é, que curte Resident Evil 4, tá? Se liga nisso daí. Daqui a pouco vai aparecer o. Como é que é o nome dos inimigos? É Ganado. Ganado. Ganados. Ganados. É. Ganados. Pra mim é tudo zumbizinho. Ganado. É. Zumbizinho? É, a melhoria do cenário é absurda, armas, né, cara? A galera pô, quer que você falasse mais detalhes. Tal. As armas biológicas. Zumbizinho com Ai, irmão, armas, com armas com tempo. biológicas. cara, fiscal de o que, olá, que olá, eu. Aplaguei. Irmão, o joguinho é meu, eu chamo eu do que cheiro. eu quiser. <risos> e foda-se. <risos> Exatamente. Pô. É Se a zumbi... sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho vai certo, irmão, eu acho que a sua vida é muito Esse tempo. Cara, vai, ter uma vai, vai ter patrulha de certo. Claro que do vai. Do então, rapaziada, olha só, o que me deixa indignado são, são duas coisas. Primeiro, é a, as, as desenvolvedoras, caras, as empresas. Eu sei que você tem que priorizar aquele cara que influencia, aquele cara que tem milhões de seguidores para fazer o seu produto bombar. Só que sabe o que, que é interessante, rapaziada? Eu e você... Eu e você que conhecemos um pouco mais da história do Resident Evil 4, nós teremos que pagar ali 200, 300, 400 reais para jogar um jogo que um cara é, top né, do, do, do, do segmento como o David Jones fala isso aí para você, que você que entende do, da história da lore do Resident Evil 4, você é um cara infeliz, sabe? É isso que me deixa indignado. E a segunda coisa que eu endosso o discurso do pessoal da, da, da Central, depois vocês podem ver o vídeo deles também, eu endosso o discurso deles Quando a gente fala assim, pessoal Se você é uma autoridade Naquele segmento Ou seja, um influenciador O David Jones é uma autoridade Do mundo gamer Ele tem a obrigação, sim De saber o nome do produto De saber é, as origens Ele tem a obrigação De informar da maneira correta Eu sou, eu, eu sou publicitário De formação Imagina se eu vou... É, é, fazer uma propaganda ou pegar o marketing de, de alguém ou de alguma empresa para fazer e simplesmente virar pro pro, pro meu cliente e falar para eles assim ó olha eu não sei o nome dessa dessa ferramenta aí não mas eu pego aí para você e, e posto lá no seu Instagram pode ficar tranquilo poxa que profissionalismo que passa que assim que que que, que autoridade que o, o, o David Jones tem como influenciador nesse segmento sabe do do re4 porque assim ó nesse momento que eu tô gravando o vídeo lá no canal dele já saiu um review do Resident Evil 4 Remake que, que ele já jogou que ele já recebeu da Capcom e você amiguinho que sabe tudo do Resident Evil 4 eu, eu não sei tudo né tem gente muito mais meu irmão por exemplo é muito mais conhecedor muito mais viciado no re4 do que eu você se quiser jogar você vai ter que pagar ali 300 conto para jogar o jogo, tá? Enquanto o rapaz lá que é, não manja muito, que se contradizeu que já falou que já zerou todos os Resident Evil 4, que é influenciador, recebe bem para isso. O cara recebe milhões, aí já tem, aí, tem milhões de seguidores, recebe uma grana com certeza e merece. Eu não quero que ele seja cancelado. Muito longe disso, jamais, jamais vou querer isso. Mas, enquanto isso, a pessoa que recebe para isso é o trabalho dele, não sabe informar da maneira correta. E é essa pessoa que é aplaudida pelas empresas... É brincadeira né Então é, fica aqui meu registro Minha indignação com isso é, E minha solidariedade A todo mundo aí que faz parte da comunidade De Resident Evil 4 Porque cara já passou Videogame já não é mais uma coisa de criança É um mercado lucrativo Que deixou o David Jones rico Que deixou muita gente rica aí e, e merecedoras, né, repito aqui, são merecedoras disso, mas é, você ser tratado assim, de, de, dessa maneira, como a, você é um cara infeliz, se você sabe o nome correto dos personagens, do, do, do, enfim, o nome correto da lore, de todos os personagens da Lord Resident Evil 4 É isso que você deve ser chamado Ah, pelo amor de Deus, cara Isso aí foi, assim, de uma grosseria Terrível, ainda mais vindo de um cara Tão grande no mundo game, né Que virou ah, um meme, né Como vocês viram aí no primeiro vídeo Fala uma coisa Depois mostrou outra, enfim Rapaziada, é o vídeo de hoje, não é um vídeo que você vai ver muito aqui no canal, mas é uma coisa que já estava me incomodando há algum tempo, tá? Espero que vocês tenham curtido, deixa o likezão, comenta aí, passa lá na roxinha e bora, é nóis, Deus abençoe vocês, fui!